Bom dia, bom domingo pra você que acorda, bom domingo, boa segunda, boa terça, boa quarta, boa quinta E a câmera tá suja A casa está uma bagunça e minha esposa falou, ah, então filma a gente arrumando a casa Porque as, as coisas só funcionam assim, a base do filme, entendeu? Pra mim, é verdade, pra mim, né Nina? Eu já dei banho na Nina, porque a Nina tá arrumando sujeira, não é Nina? Vem cá, tá com medo de mim por quê? Vem aqui, vem E ô meu Deus do céu, que cachorra anda na aguenta então vamos arrumar, né, essa bagunça Louça mesmo, louças já ficou só pra mim, porque tem amendoim pra descascar Seis amendoim é sabendo comprar lá na Bahia Tá queimado, tem uns queimados Nossa, eu juntei, ela tinha separado os queimados dos não queimados Por favor, sempre após lavar louça Lave dentro da pia, porque ninguém merece. Não é mesmo, Sabrina? Nossa, você tá prendendo. Não, isso daqui eu sempre soube. E sempre lave o azulejo, entendeu? Joga cândida aí. Não, você quer jogar candida aqui, você joga, mas isso não é serviço meu. Meu Deus. Eu tenho um tênis que eu ganhei da minha irmã quando eu tinha 9 anos de idade. Não, 9 anos de idade não. Eu tinha 12 anos. 26 e seis pra doze, dá? Mais de 10 anos que eu tinha tênis. Mas era um tênis muito bom, da Puma. Minha esposa acaba de desfazer dele. Eu vou desfazer também das coisas suas. Ó, tem que aspirar em sofá, você não compra o aspirador. Eu comprei um aspirador. Mas tem aí não tem culpa, não tem. Nossa, Nossa. Sabrina. Fica deixando a cachorra subir, né, Nina? Nina, vem, casinha. Fica aí. Muito bem, muito bem. vou após lavar louça agora. Você quer guardar. Você quer guardar porque eu quero. Você quer guardar, não? Porque eu fui mandado. As mulheres se acham totalmente independente de homens, né? Olha homens também é são independentes de mulheres. Homens também sabem limpar a casa. Tá sim, tá. Ó, tá até limpinho. E olha isso. Olha isso o quê? Você já precisa só passar um pano e tá limpo? Tá limpo. Você quer que eu faça o quê? Inchar o pano. Eu já ia fazer isso, mas não precisa falar. Na verdade não precisa. Tá limpo já. Deixa assim. Agora é só organizar. Mais ou menos, né? Ele tá sujinho aqui. Não, não sai. Após um grande dia, a gente merece uma batata gratinada. Que grande é Uma batata assada, dá é a mesma coisa. Com frango. Esse frango veio do Alasca, tá pra sentir. De Malaya, do Alasca. Quantos anos será que faz que ele tá morto? Pega um copo de você. Não cabe a Por quê? Gosto de frango, muito forte um limãozinho, hein? É laranja, porque limão. no frango. Aí dá. A gente almoça só batata. Meu bem, vamos terminar logo essa faxina Já terminei, minha parte Já lavei louça, e enxuguei. Não, você não colocou aqui ali para as cadeiras? Guardei tá? as cadeiras. Tem bolsa em que... cima da mesa, tem bolsa aqui, ó. Tudo isso aqui é para guardar. Tá... Eu estou editando o vídeo. Eu tô pensando no nosso canal, no nosso intuito, no nosso dilema. Vamos, meu bem, certo? Não, eu já terminei minha parte, é sério. Não, rapaz, você não terminou ali trabalhando, pelo menos? Então, acorda. Não, eu já terminei, Sabrina. Você, olha, eu vou falar uma coisa. Você sempre começa. Fala, eu gravo isso. Tô gravando, vamos lá. Você sempre começa a faxina hum. e você não termina. Você fala que vai fazer uma coisa e você nunca termina. Olha em cima da mesa. Olha o que eu limpei, olha que. Olha isso, olha o tanto de coisa que eu já fiz. Lá vem banheiro, limpei o quarto, passei pano aqui de cozinha. Ó, oh, esse monte de remédio tem que guardar. Né? Eu desentupi o negócio. Serviços brutos eu faço. Oh, então, você eu só faço serviços brutos. Eu ah. desentupi ali. Ah, né? que bom. Olha, meu bem, vamos. Não entendi. Exatamente. Alguém tem que. Alguém tem que ir. Vocês estão vendo que o Rafa é enrolado. Ele vai falar que ele Eu que sou enrolado. Ficar... E o amendoim? Vou deixar aqui, depois eu vou fazer um esse pavio. Esse pavê vai ficar pra vida da semana que vem quem faz café, o Rafael vê se o café não fechou a garrafa. Ah, é? É, o café da tá gelada, certeza. Não vou vender. Vou deixar aqui, depois não dá. Você acabou de o meu logo. Mas tá é no mercado. Então vamos ao mercado. Como que vai sair? Vai deixar a casa bagunçada? <risos> bagunçada, tava de manhã. Não, mas não termino ainda, Tem que Eu terminei terramizar. minha parte, glória a Deus Isso daí é pra ser reutilizado. Tem orégano eu acho ótimo Tem orégano fresco lá embaixo Aquela ferramenta em cima da jadeira está errada Eu quero tirar minhas orquídeas daqui O que você acha dessa ideia? Eu acho ótimo Vamos finalizar aqui, Rafa? Eu já terminei minha... Não... A... não. Ah, Você só sabe mandar, não quero mais. Eu gosto de mandar. Vai. Ah, ela não funciona sob ordens. Então vem, não. Ela não funciona sob ordens. Então vem.